Fala aí, galera. Eu tô aqui com meu amigo Bruno, da Tecnogesso e né? Tudo bem, galera? Ele é ex-aluno do curso e a gente tá aqui em Valinhos, batendo um papo aqui. E eu quero que ele conte para você a, a experiência que ele teve no curso de Dryol Online. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, sou da, da região de Campinas aqui. Tô em Valinhos com o Larroque o curso, ó, nota 10, precisei fazer uma obra na, na minha casa. Comecei a pesquisar, foi na onde eu encontrei o curso do Larock, fiz o curso. Ó, hoje eu trabalho, era operador de produção, hoje só trabalho com, com Drywall. Vale a pena, viu, galera? O Drywall tá mudando a minha vida. É, Bruno, você trabalhou com operador de produção e hoje você se sente mais feliz trabalhando com Drywall? Ó, é. Sem palavra para trabalhar com o Gosto muito mais, tenho a minha liberdade, é, faço o que eu gosto. tá chovendo a oportunidade, hoje eu perco o serviço até porque eu não estou dando conta do, do, de fazer todos, todas as obras. Hoje eu amo, hoje eu sou um louco por Drayol. Valeu, Bruno. Galera, muito feliz, sabe por quê? É, O Bruno viu que eu ia estar aqui na âncora, perto da casa dele. E ele falou lá, ó, que eu ia ficar muito feliz de tomar um café contigo. E ele me trouxe aqui em Valinhos, tá? Pagou aqui um pastel pra gente aqui, tomo, é, tomando suco de laranja, comendo pastel. E isso tudo, pessoal, se chama, sabe o quê? Gratidão. O curso mudou a vida dele. claro que, eu vou falar uma coisa, Bruno, a tua atitude mudou a tua vida, tá? A tua atitude mudou a tua vida. Mas ele reconhece que o curso ajudou. Galera, esse vai ser o primeiro pastel de muito que eu vou pagar para La Roque. Quando ele vier na minha região, vou querer encontrar com ele. Quando eu tiver a oportunidade, vou lá no, no Rio, lá, fazer o curso presencial dele. Porque assim, conhecimento é tudo, pessoal. Legal, galera. Obrigado aí, Bruno. E um abraço para vocês que, como nós, é louco por o Valeu!